Uma pausazia, o senhor quando entrou no Samelo, Samelo estava começando quase ou não? Não, não mais como potência de, de não, exportação. Potência do... Quando só eu, só eu, é um dos, dos cabeças dos irmãos. Quando é que não morreu aí, foi só para trás do Samelo. Aí foi ficando na mão de, de, de Neto, tipo, essas coisas. Ele dava força e vigor Nossa, ali. O homem era demais, eu gostava dele. O Wilson Ele sabe. Não saí eu... igual Pestalozzi, eu com mais novelino naquela escola ali, a marcenaria era na escola. O senhor ficou quantos anos lá na marcenaria da escola? Pestalozzi? É. é eu fiquei uns 4 ou 5 anos. montava lá, eu tomava conta da marcenaria para eles. O, o que, então, que é... Eu comecei a montar a loja pro pisoamento. Eu tinha decorador, eu tinha tudo, né? Então, eu fazia aqui. Marcava a inauguração, por exemplo, em Brasília. Porque eu conhecia muita cidade boa aí, era de Samelo e Pestalozzi. Às então, viajava para lá, o caminhão levava os nossos. Então, marcava a inauguração, final de semana, e nós nunca, não tava acabando, então tinha que trabalhar dia e noite para terminar. Mas trabalhava com gosto, né? Era muito gostoso. A, a, a marcenaria do Pestalozzi fazia também móveis para o ah, Samelo, para não, não, não, a escola? É, é, não, aí tinha, montava loja também. Montava loja? Montava loja. Que madeira que vocês usavam nessa, dessas... Ah, naquela época usavam muita fórmica. Eu, eu fui um dos primeiros a trabalhar com fórmica aqui em Franca. Lá onde é o antigo centro de Santa Maria. Começamos a trabalhar com fórmica ali. Na época eu era o seu Florinho do Bonfim, ela era, era o gerente lá. Aí de lá eu saí e vim para o doanas. O doanas começou a fabricar copa, armários, ele falava copa. É copa, né? E ia, ia, ia só armário de copa. mesa, cadeira e bufê. Então fazia e vendia. Tinha semiforme que tinha forma. Era madeira e forma que tinha só forma. Aí pegou o um negócio de forma, que ficou. Muitos anos isso aí. Aí eles montava a loja do Samelo, tudo em fórmica branca, fazer os balcão caixa, fazia tudo. Nós colocava até os brindex, né, os vitrinos, fazia tudo. Mesma coisa depois, aí o rapaz que trabalhava lá no Chico Calçado, ele entendia bem que era o Wilson Mendes. Sim. se você lembra dele da loja realmente. Sim. Era dele. Aí ele comprou. Ele comprou a loja do Pestalozzi, passava vendo de uma loja. Porque o senhor, o senhor está falando das lojas do Pestalozzi porque a Pestalozzi tinha fábrica grande, Sim. produzia, assim como o Samelo, né? Que na é. época eram as fábricas grandes aqui, né? o Samelo, o Pestalozzi, o HB, né? O HB, é o Palermo. Palermo. Mas de sapato eu não entendia muito não. Meu negócio era mexer com móveis. Móveis, né? É. E Badeira. O senhor trabalhou com Imbuia? Valeu, com Imbuia. A Imbuia aqui vinha do Paraná ou não? Paraná. Paraná. No Mogno. Até a gente costumava é. falar assim, gente, da onde tira não põe, vai acabar. E Pode não deu outro. O Mogno não tem mais. Aqui nessa região tinha Mogno? Não, não, né? Vinha tudo, vinha tudo de fora. Vinha tudo e e vinha na Mogiana? Ou não? tinha as carretas que trazia, né? madeira madeireira montava aqui, madeira para vender. A madeireira Ferrari que era forte, né? É, o Mário Ferrari lá do Sul. Mário Ferrari. Tinha... Que eram os tinha... filhos. Hélio tinha Ferrari. Ferraro. Muitos. Agora eu não me lembro. Tinha aquelas tábuas de pinho. Pinho. Pinho. Que a gente não se vê mais hoje também o pinho. Com as na larga, boa. Branche. nosso branche acabou. A gente não vê essas madeiras mais. O senhor entende de madeira? Que madeira que é essa, essa, essa madeira aqui? É leve. Que madeira que é isso aqui? Isso aqui era uma begala. Né? Que madeira que é? É madeira leve. É madeira leve. Só que não é cacheta não. Cacheta? Cacheta é leve. Deixa, deixa eu arranjar uma faca pro senhor. Rasgar ela aí para ver se... Vamos ver se o senhor... Eu estou aproveitando o da ira aqui para mostrar que madeira que é essa daí. Eu, para Ela... mim, é cacheta, porque é cacheta que é leve desse jeito. E, e é madeira resistente, firme? Não, a cacheta não é muito resistente, não, mas é para isso aqui funciona. Funciona. Funciona. E essa madeira aqui? <risos> ah, eu estou pegando o senhor para ver se o senhor é bom de madeira. É... É. Então, hoje tem, tem, tem a... As madeiras de hoje tem a. Essa madeira, que madeira que é? Que parece marfim. Marfim? Parece, não sei se é. Não é garapeira, não? Pode ser garapeira, guajará. Guajará. Guajará. Essas duas madeiras aqui, eu vou mostrar para o senhor. Eu vou abusar dos senhor. É lá de cristais. Um amigo meu que faz, o Paulinho. Bem feitinho, né? É. Ele usa. Angelim, esse aqui, ó. Angelim. Parece que é angelim. Aí, essas outras aqui, ó. essa daqui, essa daqui, você vai saber o que, que é isso aí. Embuia. Jacarandá, não é não? Jacarandá ou Embuia. Embuia. Tem é invenizada, né? O moço que fez, eu levei a faca lá, a lâmina, ele pegou e botou esse cabo nele, não ficou ruim não, né? Não, ficou muito bom. Ficou bom. Aí, ó. Como é que é seu nome? Ronaldo. Ronaldo. É. Ô senhor Dair, foi tão bom conversar com o senhor. A vida, o que, que é a vida? Fala pra mim, deixa a mensagem aí. A vida hoje está é, muito com vida, né? A vida. Mas como se diz aquela moto do Zé Rico, vamos levando a vida e a vida nos levando. Né? É. Porque a gente não se vale nada no Quantos filhos, senhor? Eu tenho quatro filhos, casei com 19 anos, fui avô com 38 anos. E avô com 38. E bisavô? Cássia. Agora estou com uma bisneta. Uma bisneta de um ano e três e meio Primeira. A primeira. Tem sete netos e essa bisneta. A bisneta, qual que é o nome dela? Maria Fernanda. Maria Fernanda. Fala para mim rápido aí o nome dos filhos do senhor. O Só um regido. Marcos, Marcos Fernandes de Almeida, Flávio Henrique de Almeida, Luciano de Almeida e Joyce Aparecida Almeida. A esposa do senhor, o nome Nirley, é? Leite Almeida o, o Nirley, ele é irmão do Gilson, eu conversei é. com ele, ele veio lá daquela... É tudo Delfinópolis Delfinópolis, Sim. né? A família veio vencer aqui em Franca, né? Foi, aqui em Franca. foi o, uma batalha grande deles Boa. chegando aqui na Santa Rita ali O Chegar senhor, onde o... ele chegou foi até deputado, né? É, o, o, o Gils de Souza é. É um vencedor. Eu admiro. Eu trabalhei com o Gilson. Eu acho que eu uma... não devia tentar com o prefeito, que parece é. que o povo está reclamando. O povo está reclamando. não conforme, né? É. né? A situação está meio crítica. Tá. Eu sou daí. A vida é uma caminhada. É uma caminhada. A gente não, não vai lá nesse mundo, não. Então tem que viver a vida, porque, porque é complicado. E que nem agora eu perdi um irmão. Foi na feira passada, agora fizemos a vez sete no dia dele Como que era o nome dele? Joaquim Martins Neto Quantos irmãos do senhor? Eu tinha nove Ah, então você vai falar pra mim do mais velho pro mais novo aí, ué? Que é uma história esparramada aí ué? Ele era o mais velho dos homens Dos homens então, Aí fala. ficou o mais velho e o mais novo de todos que sou eu Eu sou caçula da família, Nós né? eram nove E a caçula das mulheres ficou que mora em Alexandre, perto de Brasília Bora. Fala o nome só de todos, é né? só... mas fala o nome do, do, de todos, o senhor sabe, é. mesmo os que já faleceram, pra... que o senhor tem muito subris parravado aí, né? Ih, Demais! Ah, a mais velha de todos se é amava Janeira. Ela veio pra Franca ou não? Veio pra Franca também, depois, mais tarde ela veio, ela veio pra Franca, foi a uma aí de... A equipe dela um final mudou para Goiás, para Carmo do Rio Verde. Como que achava? Chama Iracilda. Iracilda? Iracilda. A, a outra mora em. em morou aqui em Franca. Hoje ela. hoje não, ela, na passagem do ano ela faleceu em, em Campo Grande. O nome dela? É Jacira. Jacira de que? O nome completo. Só para. Jacira Almeida, né? Deve ser Almeida. Almeida. E depois veio da mulher Maria Aparecida, Jair. Jair de Almeida, que morreu também faz um ano, e José de Almeida. Aqui em Franca? É, morreu aqui. E eu que sou a Rapa do Tacho. Ad -ad Adair de Almeida. Adair de Almeida. de Almeida. O senhor Adair, foi muito bom, o senhor foi gentil. Nós estamos aqui conversando, e a conversa nossa começou por causa dessa parte da Murgiana, é. que está saindo aqui... Ó. Vai demolir tudo. Vai demolir né? tudo e vai ficando aqui o, o, só esse corpo aqui, o violo, né? É. Que é aonde está a, a principal, né? A entrada, A, a, a né? fachada principal. A fachada Então você passou ali no Chapadão. Passei. Na, na é, Igaçaba. Passei. Pedregulho. Pedregulho. Não ia muito, né? Mas o como que eu andei, eu achei bom, né? Aquela que aquela... Cheguei até que a é marca a mesa na subida assim jogava umas faís. <risos> é isso Valeu. aí. Ó, um abraço pro senhor, muito Também obrigado. Muito e Valeu. ficou o registro aqui. Boa. Muito Valeu. bom. Obrigado. Valeu. Obrigado pela atenção. Ah, eu queria que você falasse. Foi muito bom. Sou daí, obrigado pela entrevista hoje. Tia. Oito? De junho, essa parte já saiu, a gente saindo agora, tá preservando essa parte hoje, frente é...